Tudo bem com vocês? Uh, hoje eu meu, meu primeiro vídeo E vocês vão tiver com voz Uma voz Uma voz uh, Me desculpa mesmo porque que eu tô gripada Um pouquinho assim foi gripada Não sei como é que pode, pode chamar Com um pouquinho de dor de garganta É Isso E bom Basicamente eu vou ensinar vocês a Como tá fazendo uma fotinha uh, É Uma fotinha né Aquelas tumblers Sobre Aquelas tumblers Que as YouTube, youtubers de Roblox fazem Então Vamos lá né Bom Primeiro você vai estar tá entrando nesse mapa Que ele vai estar tá aqui na descrição Tá bom e, Então Deixa eu entrar rapidinho você, quando você tá nascendo, você vai tá nascendo aqui, ó Descate bem aqui, ou então aqui, não sei Aí, bom, aí vai ter o seguinte uh, Vai estar ali, catálogo, ali E ali, inventory, certo A gente pode entrar aqui em catálogo E aqui vai ter o que você quiser, eu vou fazer aqui uma roupinha pra mim E eu já volto com vocês Ah, gente, eu esqueci de dizer pra vocês Antes de eu estar tá fazendo a minha roupinha, quando você entrar no catálogo vai ter Essas coisinhas aqui embaixo, ó Aí aqui vai ser pra você escolher a sua skin, a cor da sua skin Aqui pra você remover É, isso daqui, eu não sei como É o é blusa, conjunto, é Enfim, e aqui pra você estar tá removendo as blusas Aqui, ó, olha aí E aqui é pra você estar tá removendo os cabelos, olha aí Pra ficar tudo melhorzinho pra você estar tá fazendo a sua skin, beleza? Eu vou colocar minha skinzinha sentada aqui Enquanto eu preparo a ela, né? Então, vamos lá preparar ela Bom, gente, a uh como eu disse, sou eu de e você vai ter que ir para para a esquerda. Então a esquerda é esse lado ali, tá bom? Você virando para a esquerda vai ter aqueles quartos lá. Você não vai virar para a direita porque a direita é só uns um tipo de só uns eu não sei. Se, mas você ir para esse para é, é, é, é, enfim, né você entra pra a esquerda. Aí vai ter uns quartos onde é bem melhor pra você tirar os prints. Então, você vai lá e é isso. Vamos lá. Chegando que vai ter algumas cores pra você escolher, de preferência mesmo. Eu escolhi ali o quartinho rosa porque... Porque, não sei porque, porque, porque eu quis. É, simplesmente porque eu quis. Mas... É, vamos lá, né? Chegando aqui uh, no quarto rosa, né? Oso, né? Vai ter ali a opçãozinha de Rich Arm. que No caso vai estar tá pose, o nome vai estar tá pose. Aí você vai clicar em pose. Aí quando você clicar em pose vai ficar rich. Arm. Aí o Arm serve serve, okay? serve exatamente pra você mudar sua mão. Tipo, essa mãozinha aqui. E tipo, é bem legal essa opção. Ai, caralho. A turn EAD é serve pra você mover a sua cabeça, tipo, ela vai ficar molocona, tipo... Que nem essa aí que vai estar tá aparecendo aqui na tela, agora, nesse momento. Dessa maneira, a é. Na verdade, é da sua preferência, como você vai mover a sua cabeça, não é desse tipo aí que vai ficar... Não, é do jeito que você quer. Então... Não é bem a sério que eu tô falando aqui que é tudo besteira, mas o tutorial é, como O meu ficou desse jeito e... Bom, é isso, eu gostei. Mas eu ainda me esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Enfim, ele vai ficar desse jeito aí que tá. O meu ficou, no caso. É, eu tirei o print desse jeito pra fazer minha Tumblr e... é. Quando você comprar uma coisa, não coloque em boi, coloque em error. Porque senão você vai comprar o item. E o inventor serve pra você ver os itens que você já tá usando. Agora é só editar no Pixar. É super fácil de editar. Então é você que vai editar. É tudo da sua linda preferência. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Então é isso. Falou e tchau, até o próximo vídeo.